Salve tropa, o jornalismo brasileiro está em uma competição. É o jornalismo artístico, ginástica jornalística, qual que é o melhor nome aí? Meu Deus do céu, esses caras estão passando de todos os limites. Por um bom tempo, nós fomos acusados de passar pano para o Bolsonaro. Quando aqui no canal eu volto a afirmar, se Bolsonaro tivesse cometido um erro, ou se Bolsonaro cometer um erro, eu serei o primeiro a cobrar. É assim com toda a direita. Bolsonaro foi o campeão das tias do Zap, por isso ele se tornou presidente. Não é à toa, só que a mídia podre precisa sempre acusar do que faz. Só que no mundo dá voltas, não é mesmo? E agora chegou a hora deles serem cobrados, chegou a hora de nós sermos a oposição. E o que, que acontece quando é hora de cobrar o Dilma? Aí nós vemos a verdadeira passação de pano desses jornalistas. Temos a Miriam Leitão hoje e, para começar, nós temos a Zena Latif, que viralizou com a seguinte notícia no Red Goblins. O desemprego é alto, mas está baixo. Ah, ah what? O <risos> que, que é isso, cara? Desemprego é alto, mas está baixo. É verdade, certo? Eles não conseguem mais raciocinar. Isso se chama dissonância cognitiva. Não, mas o Dilma ele é maravilhoso. Ele é o homem mais honesto do mundo. É impossível que ele faça algo errado. Não, esse desemprego ele é alto, mas ele, na verdade, está baixo. Como que esses jornalistas conseguem publicar uma matéria dessa? Não tem ninguém para fazer uma revisão de texto, uma revisão de título. e fala, olha, isso vai pegar mal, hein? Pode isso não, hein? Acho que não vai dar. Não, o que, que acontece é que todos os jornalistas passaram por lavagem cerebral. Eles precisam colocar Bolsonaro como o homem mais mau do mundo, o ladrão de diamantes, e ficar repetindo essa tecla para ver se o povo esquece da CPMI do dia 8. Se esquece que já aconteceu, esquece que a economia do Lula está indo ladeira abaixo. Não, a picanha caiu, caiu 1%. Ah, agora tudo subiu, mas a picanha caiu 1%. Olha, o Dilma realmente está cumprindo o que ele prometeu, cara. Nossa, de 120 reais agora está reais o quilo da picanha. A gente tem que aplaudir o nível desse jornalismo, né? Temos aqui, Miriam Leitão. O cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo. <risos> não, não, não, não, não, não. Vamos usar os fatos aqui, tá? Lula é esmagado pelos números da economia desde o início de mandato E teme compara comparação com o governo Bolsonaro Essa é a realidade, tá? A preocupação do presidente Dilma com juros é política ele quer entregar algum resultado positivo na economia ainda em 2023 para melhorar a sua popularidade, principalmente entre os brasileiros de classe média. O Dilma do terceiro mandato é eleitoralmente muito mais fraco que os dois primeiros. Essa não será uma missão simples. Apesar do período de expansionismo fiscal por causa da pandemia, Jair Bolsonaro entregou números positivos na economia. O desemprego encerrou dezembro do ano passado em 9,3%, a menor taxa desde 2015, ano em que, vale lembrar, a cadeira presidencial era ocupada pela petista Dilma Rousseff. Uma redução significativa na comparação com a taxa de desocupação que chegou a beirar os 15%, com a desaceleração da economia durante a crise sanitária. O mercado de trabalho foi impulsionado principalmente pela retomada do setor de serviços. Com o fim das medidas sanitárias de restrição e isolamento, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que acompanha a criação de vagas com carteira assinada, mostra uma criação de 2 milhões de empregos em 2022. Apenas os segmentos de serviço e comércio geraram 1,5 milhão de postos no ano passado. Tais números também apareceram nos dados do PIB. Em 2022, a economia brasileira cresceu 2,9%. O setor de serviços cresceu acima da média, com contribuição de 4,2% para o resultado geral. Do lado da demanda, o consumo das famílias foi beneficiado pelo impulso fiscal, aumento do Auxílio Brasil, redução dos preços dos combustíveis, redução de impostos e pelo recuo da inflação, observa David Becker, chefe de economia para o Brasil e de estratégia para a América Latina do Banco UBS em relatório. A inflação, embora ainda esteja acima da meta estipulada para o Banco Central, também deu uma trégua. Os índices de preços, que fecharam 2021 com alta de 10%, recuaram para perto de 6% no acumulado de 2022. Então, né, tá tudo indo uma maravilha. E aí vem a preocupação com os juros do governo Dilbo, não é mesmo? O governo Bolsonaro conseguiu entregar um superávit primário, diferença entre receitas e despesas do governo, de 57 bilhões, de reais, o que vale a 0,5% do PIB em 2022 o Brasil não registrava um saldo positivo desse indicador desde 2013, o que significa que durante nove anos o governo não conseguiu ter receita suficiente para reduzir a dívida pública. Em 2023, o quadro tende a ser diferente. O superávit de 2022 foi gerado principalmente por um aumento de receitas excepcionais, em especial trazidas pela produção e exportação de petróleo e minério. No ano passado, por exemplo, a Petrobras distribuiu ao governo um dividendo recorde de mais de 60 bilhões. Com a desvalorização do petróleo e do minério e com a intenção do governo de reduzir os dividendos distribuídos pela Petrobras, a arrecadação extraordinária deve ser substancialmente menor neste ano. Isso coloca em risco a trajetória fiscal e o próprio pagamento do Auxílio Brasil. A distribuição do benefício, que foi uma bandeira da eleição tanto de Bolsonaro quanto de Dilma, pode garantir ao atual presidente não só mais popularidade, como fôlego para a economia brasileira, que já mostrava sinais de desaceleração ao final de 2022. A questão é, com o estouro do teto fiscal e sem indicação de uma regra que o substitua, o mercado está demonstrando preocupação com o controle de despesas do governo, caso não haja um equilíbrio a perspectiva é de uma alta na inflação, o que deve pressionar os juros. Esse é o principal ponto que norteou a decisão do Banco Central em manter o Selic em 13,75% ao ano na sua última reunião em fevereiro, contrariando a pressão feita publicamente por Dilma por uma queda da taxa básica de juros. Com a Selic mais alta, o ritmo de crescimento da economia deve diminuir, causando um impacto negativo na popularidade do presidente. A expectativa da equipe do chefe petista é que o anúncio do novo arcabouço fiscal, substituto do teto de gastos, seja suficiente para avaliar, aliviar a pressão da inflação e dos juros. A depender do desenho da regra, é possível que essa expectativa seja frustrada. Caso o desenho não seja o de controle de despesas, como analistas julgam ser necessário para colocar o fiscal nos trilhos, os juros continuarão a ser uma pedra no sapato de Dilma, uma vez que a autoridade monetária só conta com esse remédio para tentar segurar a inflação. Então, <risos> tá vindo a economia pesada pro Dilma. E aí vem a ginástica mental da Miriam Leitão, tá? Isso da é fake news, tá aqui na Rede Goebbels. Tá? Saiu dia 12 de 3 de 2023, às 5 horas. O cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo. Opa, como assim, cara? Como assim essa mulher tenta fazer a ginástica mental para fazer o povo achar que está bem? Que as coisas estão indo normais para o nosso país. Mas não é o caso. Quando você promete ajuda financeira para todos os seus artistas que já fizeram L, quando você é obrigado a comprar tentativa de apoio do Centrão, é esse o resultado final. O Dilma não sabe o que fazer com a economia. Estamos indo ladeira abaixo. E como que alguém pode escrever um título desse? Miriam Leitão né, é a maior passadora de pano, tá deixando William Bonner para trás, tá deixando né, qualquer outro jornalista para trás. O cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo. Como é que fica uma história dessa? Né? A, conju a conjuntura atual é difícil de definir. Há excelentes notícias e vários complicadores. Como é que funciona, cara? É o seguinte, já era. Tá, diferente do passado, onde a única informação que chegava para o povo era globo, agora tá todo mundo sabendo que o combustível subiu, o petróleo, a gasolina, né, o diesel, tudo subiu por causa do Dilma. Não foi, tentam passar o pano, falar que é por causa do Bolsonaro, mas a economia está indo ladeira abaixo. Com isso a gente pode esperar mais greves. Começou com a dos enfermeiros e vai subir uma vez que o Dilma tenha que aumentar o preço do diesel aí vão começar os caminhoneiros também e é um governo fadado ao total fracasso meu Deus do céu que patético tá por último participe do nosso grupo VIP de WhatsApp através do nosso apoia-se tá se você é apoiador cheque seu e-mail você já recebeu o convite e também participe da nossa oitava rifa e concorra a mil reais no Pix Quero saber a opinião de vocês, muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima. Tchau, tchau.